O filme da Barbie será lançado. Gerações ficaram esperando por esse grande dia e ele finalmente está chegando. E você já pensou em qual look vai usar para assistir esse filme? É claro que todas nós vamos vestidas de Barbie. E os looks da Barbie estão super em alta, virou uma febre. O mais legal disso é saber que a Barbie continua sendo uma grande influenciadora no mundo da moda atualmente. E eu Mariane Anjos, claro que não poderia ficar por fora dessa febre. Até porque sou fã da Barbie desde que nasci. E quando eu era criança, eu me sentia a própria Chelsea. Você sabe quem é Chelsea, né? A filhinha da Barbie, aquela coisinha fofinha. Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre a evolução da Barbie. E você vai se surpreender. para você se inspirar e escolher o melhor look para assistir esse filme. Vamos lá, após a vinheta. Com mais de 60 anos de existência, a Barbie é a boneca mais icônica e muito conhecida no mundo todo. Afinal de contas, quem não conhece a Barbie, não é mesmo? Se não conhece, não é desse planeta. Ela é conhecida por sua elegância e estilo, como eu sou. E seus looks são uma parte essencial da sua marca e personalidade. Bom, ultimamente você sabe, né? Tentaram destruir o charme e a elegância dela, mas não conseguiram. Desde o lançamento da primeira boneca da Barbie em 1959, a marca tem se atualizado com as últimas tendências da moda. Ou... é a moda que se atualiza com ela, hein? Os primeiros looks da Barbie incluíam vestidos e roupas formais, que refletiam na moda da época. Bom, em 1960, os vestidos eram muito charmosos. Você sabe disso, né? Na verdade, ela inspira a moda. E a moda a inspira. Como assim, Mari? Sempre vemos que ela usa o tradicional e o popular de cada década para fazer criações incríveis em seu look. E logo depois, a moda vem se inspirando nela, né? Durante os anos 60, a Barbie continuou a usar roupas sofisticadas, como saia lápis e blusas justas, que eram bem populares na época. Já na década de 70, a Barbie começou a usar roupas mais casuais. Foi um choque, porque ela quebrou tabus. Como? Começou a usar calça jeans e camisetas. Bem, nos anos 60 eu falei que ela colocava vestido. E a calça jeans? Nossa, a calça jeans e a camiseta que era algo exclusivamente para os homens? Então, isso entrou na moda feminina. Mas ela não utilizou de uma forma bruta não. Ela colocou delicadeza e sensualidade. Esse look é bem confortável para as atividades do dia a dia. E o melhor de tudo é que essa calça jeans, ela era boca de sino. Bem, anos 70, começou essa moda maravilhosa. Durante os anos 80, ela adotou um estilo mais extravagante, como roupas brilhantes, neon e estampas de animais. A jaquetinha de couro também estava lá no guarda-roupa dela. Foi a época em que a moda era colorida e bem ousada. E olha que foi uma verdose de cores. E a Barbie, com certeza, acompanhou essa tendência que foi um escândalo. Antes de continuarmos, se inscreva aqui e ative o sininho. É muito importante para você não ficar por fora das nossas conversas. Ah, e chame as amigas também para participar desse nosso papo. Vai lá. Com certeza elas vão amar. Continuando. Bem, nos anos 90 as roupas eram mais esportivas. Como roupas de ginástica e roupas de banho. Que refletia a vida mais ativa da época. Põe ativa nisso. Até hoje, a vida é bem ativa. Foi nessa década que a Barbie começou a dar uma transformada no seu cabelo e nas suas maquiagens. Com várias maquiagens e cabelos diferentes. Ah, nessa época também surgiu aquelas bonecas de cabelo bem cacheadinho. Eu tive dessas, sabia? E você? Teve qual? Põe aqui nos comentários. No início dos anos 2000, a Barbie tornou-se mais moderna e contemporânea. Ela começou a usar roupas inspiradas em grifes famosas, como Chanel, Dior e Prada. Ela começou a incorporar detalhes mais ousados, como fivelas e correntes em seus looks. A Barbie se tornou mais diversa também, como nos seus tons de pele. Tinha Barbie morena, negra, branca, enfim. Desde então, a Barbie continua a evoluir com a moda. Se bem que as Barbies hoje estão parecendo um pouco caveiras, opa, desculpa, na minha época a Barbie, ela se dobrava, mas não apareciam os ossos, não. Tá estranho, você não acha? Bem, a Barbie inspira nosso imaginário e nossas lembranças. Quantas vezes nós copiamos os looks dela? Eu copio até hoje, não tem vergonha de dizer. Afinal de contas, quando queremos arrasar, vem logo um look da Barbie. Além disso, a Barbie tem grande variedade de roupas e acessórios. Ai, o armário da Barbie, o closet da Barbie... Ela tem roupas de festa, roupa de academia, roupa de banho, um guarda-roupa infinito. Ela também tem roupas para diferentes eventos, como casamento, evento, festa de gala, balada. Uma das coisas mais fascinantes sobre os looks da Barbie é que eles refletem a evolução da moda ao longo do tempo. Desde os looks elegantes dos anos 60, até as roupas extravagantes dos anos 80. Ah, e não se esqueça dos looks modernos dos anos 2000. A Barbie tem acompanhado e influenciado a moda de várias maneiras. Além disso, a Barbie inspirou vários estilistas e designers ao longo dos anos. Sua imagem icônica é frequentemente utilizada nos editoriais de moda. Ah, e campanhas publicitárias também, como a que está tendo para o filme dela mesma. Quem aí vai assistir em julho? Eu vou! Sua influência na moda continua a ser sentida até hoje. Fala sério, né? Quem aí não gostaria de ser como a Barbie? Bem, eu gostaria de ser. Comente aqui se você também gostaria. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo.